Meu Deus, você está cansadinho, né? Precisa revisar o conteúdo, mas não quer aquele conteúdo chato do livro didático? Eu vim salvar sua pele! Eu vou te trazer, ó, um monte de livro, romances, biografias, livros, né, mais descolados aí, para te ajudar a revisar para o Enem. Bora? Roda a vinheta! Eu sou a professora Carola Schmidt e trouxe vários livros para te ajudar a estudar para o Enem sem perceber, na boa, na manha, tá bom? Então, vem comigo. O primeiro livro é o 1808, do Laurentino Gomes. Livraço, tá? Então, eu acho muito legal que a gente entenda qual que é? começar o primeiro livro? Acho que vale a pena dizer isso aqui. Esses livros vão te ajudar porque, através de uma leitura bem fluida, você vai ter assuntos. Então, por exemplo, eu sou uma especialista em História do Brasil? Não, mas Laurentino Gomes me ajuda em 29 capítulos em ordem cronológica. Qual foi né, aquele momento ali da vinda da família real para o Brasil? Quais foram as consequências? Enfim, então eu consigo, a partir de uma leitura bem gostosa, bem legal, revisar um conteúdo que, assim, 100% de certeza que vai aparecer ali na prova. Então, se você quer né, tá ali mais por dentro de História do Brasil, essa é uma indicação maravilhosa, 1808, do Laurentino Gomes. Gente, para! Eu amo esse livro! o diário Anne Freak. Não podia faltar na nossa lista, já está aqui no segundo lugar, por quê? Qual que é a grande importância dessa obra? Além de trazer uma primeira pessoa, um gênero diário, é, ele traz uma visão muito... É, é, muito relevante do que foi esse processo, do que foi o nazismo, do que significava né, as pessoas terem que ficar ali escondidas. Então, é, independente do desfecho, eu não vou entregar aqui tanto spoiler, acho que é um livro relevante do ponto de vista histórico, do ponto de vista da, do papel do jovem, né? A Anne Frank tinha ali seus 13, 14, 15 anos. Então, olha só o poder da voz do jovem. Você consegue usar esse título em vários temas. Então, se liga aí, se você nunca leu, é um dos títulos mais lidos no Brasil, né, nessa, nessa idade de vocês aí, entre o fundamental e o ensino médio. Mas, se você não leu, vá atrás, porque você vai com certeza se apaixonar por essa história né, e por essa escrita tão, é, é, tão legítima da Anne Frank. Seguindo aí nessa mesma linha, temos... O Menino do Pijama de Estrado, de John Boyne. Gente, esse livro tem o filme, tá? Não que um substitua o outro, mas assim... Dois grandes é, espaços, né, de você sofrer. Porque é muito, é muito impactante, principalmente pra nós aqui, né, que, que, que, que não, não, a gente não viveu, a gente pode ver filme, pode ler muito, mas pra nós a guerra foi um espaço muito diferente, né. O nazismo não, não, não, não reverbera. Mas a gente precisa o tempo todo lutar pra, pra, pra que isso não aconteça de novo em nenhuma instância, e que a gente consiga, sabe, é, é, realmente, ter esse olhar empático aí. E é exatamente isso que acontece, né? O Bruno e o Samuel ficam ali na cerca, sendo muito spoiler, ficam ali na cerca, num contato. E eu acho que a grande beleza também, né? Se a gente pensar no livro anterior, lá da Anne Frank C., né, uma jovem e uma adolescente aqui são crianças, né? Então, essa pureza e esse é, consegue, é, de uma maneira muito sublime, demonstrar o quanto aquilo é absurdo, né? Todo esse sofrimento do, nazi do nazismo, é, tudo isso que essa galera viveu nesse período histórico. Então, ali naquela história daqueles dois meninos, é, fica muito clara é, é, essa crueldade, esse sofrimento e até né, esse, esse dado da natureza humana que a gente precisa superar. Então, livrão, tá bom? Próximo. Aproveitando o embalo, falei de dois livros aí que abordam a temática da Segunda Guerra. Vou indicar aqui um quer que desenhe o link vai aparecer aqui em cima, em algum lugar. Gente, olha, vou falar aqui porque é o meu quadro favorito quer que desenhe, porque ele te entrega um conteúdo de maneira super completa e te dá esse mapa mental, assim, já construído. Então, é maravilhoso, você acompanha ali todo, toda a construção e ainda consegue baixar e levar para casa o seu mapa mental. Então, clica aí e não perde. Segunda Guerra é um tema muito importante para a prova de linguagens. Próximo livro, O Curtício de Aloysio Azevedo. Eu adoro esse livro. Acho que ele tem um poder por si só e também de um contexto. Então, vale a pena dar uma estudadinha aí no naturalismo para que você consiga sacar qual que é o lance de todos aqueles dilemas que aparecem dentro daquele grande personagem que é o próprio Curtice. Então, aquela, aquela estalagem, aquele espaço ali de moradia coletiva é, é, é, é, que, que vai... Pela primeira vez ali na literatura, de fato, abordar essas classes marginalizadas traz para você muitas possibilidades, né? A gente tem o núcleo da, da, da, dos portugueses, a gente tem uma, uma loucuragem por grana do senhor João Romão, a gente tem a questão da escravidão com a Bertolese, então a gente tem muitas referências ali. Eu nem vou conseguir trazer todas aqui, mas é um livraço para que a gente consiga sacar qual que é né, esse primeiro momento aí dessa, dessa interação entre toda essa galera. né? E você consegue abordar a questão da colonização, a questão acúmulo de riqueza, a questão da escravidão neste período histórico. Legal? Então, se você não conhece o Curtício, precisa conhecer. Livraço! A revolução dos bichos. George Orwell. Eu acho muito chique. Orwell. Enfim, né? Vamos lá. Eu amo esse livro, porque ele é uma fábula, temos animais ali interagindo com esses seres humanos eu consigo, a partir dessa analogia, construir uma, um enredo que vai trabalhar com temas muito sérios, o totalitarismo, esse abuso de poder, questões políticas. Então, como, qual que é, assim, de maneira básica? Então, esses, esses animais da granja vão tomar o poder para construir uma comunidade que seja mais igualitária. E eles acabam construindo o quê? uma sociedade tão complicada e tão segregacionista quanto. Eu amo, né? Então, todos os animais são iguais. O que, que acontece ao final do livro? Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Gente, para! Que atual esse assunto. Então, se você não conhece a Revolução dos Bichos, você precisa conhecer este livro, você precisa é, é, é, construir essa analogia com a Revolução Russa, com os sistemas de, de, de poder mesmo, né? Fala muito sobre o socialismo, comunismo, o totalitarismo. Precisa, tá? Essencial para sua vida adulta. Nem só para o vestibular e para a prova de linguagem. Precisa ter essa referência aí no seu arcabouço teórico. Próximo livro, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Ah, esses nomes aí, tudo difícil para nós, mas você entendeu. Ray Bradbury. Gente, o que importa é essa história. Eu sou apaixonada por essas distopias. E o Fahrenheit eu até conheci tarde. É, fiquei impressionada, quando ele falou assim, gente, como que eu não li isso na adolescência, que eu era a rainha da leitura, mas pra você ver, deixei esse passar e foi um super encontro, porque fala de uma realidade que as pessoas não podem ler, não podem ter acesso aos livros, esses livros são né postos como é, é, algo totalmente proibido, eles são queimados, esses bombeiros têm essa função, queimar os livros, e óbvio não é exatamente o livro que é né, colocado como algo absurdo, mas é o conhecimento, é o pensar, e é muito legal a, a, a história que se constrói ali, né, o papel da Clarice, o papel da, da, da adolescente que aparece ali, aí eu fico com dor no coração de entregar muito vocês não irem atrás, porque o meu papel aqui é indicar, eu não quero fazer serviço que é seu, você tem que ler, mas enfim, assuntos que você pode relacionar, também o totalitarismo, uma ditadura, uma, uma. tentar silenciar a massa, né? tentar dopar essa massa, é, tirando conhecimento. Então, é um livraço super atual também. Agora, as minhas duas últimas indicações, inclusive, tá? Vamos à primeira, que é o Livro da Filosofia. Um livro bem famoso, de capinha amarela, da editora Globo, que na verdade é. Um, uma, uma reunião, digamos assim, né? uma curadoria de vários dados filosóficos colocados em ordem cronológica, separado por temas. É assim, ó, um livraço. E por que, que ele é tão interessante? Porque de uma maneira bem assim descolada, bem rápida, ele consegue te oferecer um conteúdo bem bacana para te ajudar na prova de linguagens, mas especialmente para te ajudar muito na redação porque você tem ali acesso a um contexto, você tem acesso aos principais conceitos dos principais filósofos de, né, do seu tempo e de certos temas. Então, super bom para você ir lá e consultar, tá bom? Então, esta é a minha dica. Agora, Irmão Gêmeo, lá do livrinho anterior, do livro da filosofia, temos o livro da sociologia, que tem uma capinha roxa, que é super legal também, segue o mesmo padrão, mas traz é, esses sociólogos, antropólogos aí, separados por tempo e por temas. Então, é muito legal, essa coleção tem N títulos, e é muito legal para quem não tem muito tempo de estudar. Óbvio, gente, é importante que você não se ache o especialista em filosofia e sociologia. Mas aqui, qual que é o nosso papel? Achar formas, livros, títulos interessantes para que você consiga enveredar aí em diversos assuntos. Porque é isso que o Enem quer de você, que você saiba falar sobre o mundo. Então é isso, pega essa lista, anota tudo bem bonitinho e vai marcando um por um, quero saber tudo aí, porque é essa forma que a gente acredita que você consegue avançar muito rápido, se envolvendo com essas histórias, se envolvendo com esses títulos e se precisar de uma ajudinha extra, que eu acho que você vai precisar, hein? o Descomplica está aqui de braços abertos. Acesse o link na nossa descrição e vem aqui com os professores incríveis que vão te ajudar em todas as provas, não só na prova de linguagens de humanas ou na redação. Então, vem aqui fazer parte dessa família que é o um Desconto. E você tem que ajudar a fortalecer nós aqui. Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Faço é, é, é, com o maior amor esse conteúdo para vocês. Conto com uma equipe maravilhosa. Então, assim, gostou, não gostou? Curte, tá? Pra, pra, pra gente sentir que a gente tá no caminho certo. É isso. Beijos, tchau. Gostaram? Com certeza você amou. E a gente tem um outro título aí, que é a Natasha Piedras indicando filmes e séries pra te ajudar na prova do Enem. Você também não pode perder esse vídeo, então clica e assiste. Beijos, tchau.